Oi, gurias, tudo bom? Eu estou aqui hoje para testar com vocês um produto que eu só usei há muitos anos atrás, então é quase um primeiras impressões de novo. Eu escolhi um shampoo e condicionador da Sala Online. A primeira vez que eu usei Sala Online foi há muitos anos atrás foi a linha SOS Bomba, logo que ela lançou. E depois eu nunca mais usei nada da marca e eu decidi experimentar o Hydra Super Liso. Alinhamento e zero frizz. Eu comprei bem no escuro, eu só li lá, zero frizz e me joguei, então esse shampoo e condensador é para cabelo liso e ondulado, ele tem amido de milho, manteiga de karité e óleo de argã, então eu vou lavar meu cabelo que tá podre, e aí eu mostro para vocês o resultado e a gente conversa um pouco mais sobre eles. E esse é o resultado final do meu cabelo. O meu cabelo ficou muito soltinho, realmente ficou lisinho. Assim, não ficou escorrido, como ele estava no início do vídeo, que eu não tinha feito chapinha nem nada, só tinha lavado normal, como eu lavei agora também. Ficou realmente mais liso. Ficou realmente sem frizz. A raiz, dá pra ver que ficou bem soltinha. Não ficou aquele cabelo colado na cabeça que não parece que tá encebado. Então, eu amei o resultado final. E vamos às considerações sobre cada produto. Vamos começar com o shampoo. O shampoo promete alinhamento e zero frizz. E realmente, assim, zero? Não é zero, né? Tem ainda um pouquinho, mas assim, muito controlado, perto do que meu cabelo normalmente é. Quem acompanha os vídeos aqui do canal sobre cabelo, tá acostumado a ver que meu cabelo tem frizz, sim. Óbvio, eu não gosto, eu fico meio incomodada, mas eu tenho gostado muito dos produtos que eu tô usando, e esse aqui com certeza é um deles, que tá controlando mais, tá deixando meu cabelo mais alinhado. Então vamos ver como ele se comporta até o final do tubo, vai ter post lá no blog sobre ele, com certeza. O perfume dele é muito gostoso, mas tem uma característica que eu já tinha sentido há muitos anos atrás, quando eu usei o SOS Pomba de Crescimento, acho. Que ele tem um cheirinho de algum componente deste shampoo que deixa um cheirinho forte. Então, aqui no tubo ele vai esse cheirinho forte, que me lembra um pouco o cheirinho de química também. E quando tu passa no cabelo, esse cheiro some. Eu não sei porquê, porque esse... Essa linha ela é vegana e não testa em animais, então eu não sei o que pode ter aqui que dá esse perfumezinho meio ácido assim. Mas eu gosto, gostei muito o perfume que tá no cabelo, não tem nada desse traço mais ácidozinho. É um cheiro muito gostoso, bem, bem fraquinho, bem cheirinho de limpo assim. Então, muito aprovado, gostei bastante. O condicionador promete desembaraçar e deixar os fios soltinhos. E realmente ele desembaraçou super bem, dá pra ver quando eu escovei que flui, sabe? Tranquilo. E o meu cabelo realmente tá muito soltinho. Eu não achei que ele tem uma grande propriedade de hidratação, assim, que deixa o cabelo desmaiado, mas com certeza ele dá uma ajudada a alinhar mais as pontas, porque se eu ficar. Olha a lapela. Se eu ficar assim, retinha, a ponta fica bem alinhadinha, ela fica toda aberta. Então, realmente, ele dá uma segurada no cabelo, mas eu não sinto que ele tenha uma grande propriedade de desidratação, assim, que deixa o cabelo bem engorduradinho, sabe? Então, eu gostei. Com certeza eu vou seguir usando. Tem alguns condicionadores que eu simplesmente não consigo usar porque não desembaraça no cabelo. Esse aqui desembaraça super bem. Ele é uma textura também de máscara. Eu já comentei sobre isso em algum outro produto que eu testei, que tinha essa textura, que o condicionador tinha uma textura parecida com a de máscara de hidratação. Esse aqui também é assim. Não sei se isso é uma tendência dos, próximos, dos produtos que estão lançando, mas eu gostei bastante. Eu acho que rende bastante também. Eu usei muito pouquinho e desembaraçou meu cabelo inteiro não precisei aplicar duas vezes pra desembaraçar, então é super positivo, e o perfume dele é diferente do shampoo, nele eu não sinto esse traço mais ácido eu acho que é bem mais cheiroso inclusive, eu gosto mais do cheiro do condicionador do que o do shampoo mas eles se complementam super bem e o cheiro que fica no cabelo é muito gostoso. Um outro ponto muito positivo pra mim é que ambas as embalagens têm a mesma quantidade, eu não gosto de produtos que o condicionador é menor porque eu sempre termino ele muito rápido e aí sobra shampoo depois. E eu tenho que comprar um condicionador pra terminar aquele shampoo. E nunca mais fecha certo a, os dois juntos. Então eu adoro quando eles vêm com o mesmo tamanho. Os dois tubos têm 300ml. O que é uma quantidade bem ok pra usar por um mês. Eu paguei R$28,00, R$29,00 mais ou menos, nos dois juntos. É mais do que o que eu costumo pagar. Normalmente eu pago R$14,00, R$15,00 em dois. Mas eu gostei bastante e grandes chances de eu testar outras linhas da marca. Que eu realmente gostei muito. Eu quero ver como vai ser resultado a longo prazo. Então eu vou seguir usando e conto pra vocês lá no blog o que eu achei no resultado final do mês. E é isso. Esse foi o meu segundo contato com a sala online. Como eu falei, eu já tinha testado um produto deles. Há muitos anos E agora eu voltei usando a linha Hydra Então vamos ver como é que meu cabelo se comporta E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o teu like Se inscrever no canal que me ajuda muito E a gente se vê no próximo Um beijo e até Tchau